outro exemplo aqui que eu vou dar, aproveitar que tá aqui, é bom que eu já mando pros alunos me pergunto sempre de notas de passagem ah, mas dá um exemplo numa música, essa música mesmo ó, quão quando... tá vendo, ó? nota de passagem ó tá quão quando... de, oh meu Deus cantarei quão quando... grão tá vendo, nota de, pas... nota de passagem ó.